Pessoal, sou do PSD, estamos aqui com mais um vídeo Deixa eu, pessoal, estou aqui num tutorial de Scratch Junior, Que é basicamente uma aplicação em que tu podes criar o teu jogo para crianças Isto diz, isto diz que é dos 5 aos 8 anos, mas eu uso ao mesmo porque até acho engraçado E acho que vocês, que se quiserem criar os vossos jogos, este é, este é o perfeito Existe também outra versão para o computador, que é só Scratch que é um pouco mais avançado tem coisas mais avançadas e então é isso não se esqueça de deixar seu like inscrever-se no canal inscrever-se no canal no e ativar assim nos dois canais e então esta no youtuber se quiserem também é scratch junior assim como está escrito scratch junior é tipo arranhão junior s-c-r-a-t-c-h júnior G -E, -R. e então pessoal uh, Não acessem lá por enquanto uh, Porque eu ainda irei Postar um vídeo acerca desse Hashtag Scratch é porque? porque eu irei assistir outros youtubers Não é vídeo claro Para vos mostrar coisas mais avançadas E aí já podem aceder Quando, quando vocês puderem aceder Eu apito E então pessoal Bora lá e então, pessoal, esta fila de 3 de três largura. Desculpem lá, pessoal, houve um errinho. Tinha de ser mesmo agora em vídeo, né? Esta fila de 3 de largura e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 filinhas. Estes são o básico para. Este é o tutorial básico para o é basicamente a parte mais simples de um comando da vossa consola, quando vocês estão a jogar Fifa, por exemplo. E então pessoal, bora lá. Eu fiz vários comandos, eu estive a testar desde as 9h59, que é desde que eu instalei isto até às 10h27, foi meia hora. Eu testei e fiz o máximo que pude. E então, este aqui é para andar com um, este aqui é para andar com dois. E este com 3. Aqui tu podes definir a quantidade, neste caso eu defini um, Porquê? porque este é o bonequinho parado. O bonequinho a andar uh, rápido é o 2. E o bonequinho a correr é o 3, para a frente. A seta para, a seta para a direita é para a frente. A seta para a esquerda é para trás. E mais uma vez fiz a mesma sequência. É para a frente, neste caso é para cima, mas pronto. E este aqui é para baixo. Estão a ver? E depois já vos irei mostrar os botões todos. Este aqui é para dar uma voltinha, nono. Este aqui é outra voltinha e este aqui é até ficar. E agora vou fazer o processo inverso. E voltamos ao mesmo. Isto aqui é para dar um pulo, isto aqui é dar um pulo maior, um, não, não é um pulo maior, mas sim um pulo mais rápido. Este aqui é para voltar ao início, voltar ao início mais rápido, voltar ao início mais rápido. Agora este é para dizer olá, neste caso, este aqui é para aumentar o tamanho grande, este é para diminuir, este é para aumentar muito pequeno, este é para desaparecer o personagem e este é para aparecer o, este personagem. Este aqui é para fazer um barulho, neste caso é. Aqui pus o barulho de Olá. Olá. E aqui pus o barulho de Adeus. Adeus. Aqui isto é para parar subitamente. Isto aqui é para fazer pop e parar. E este aqui é para parar e nunca mais. Esperem aí, pessoal. Um... Uh, este aqui é para eu esperar um segundo, porque pessoal, se eu pusesse aqui só um, ia ser 0,1 segundos, mas como aqui é 10, é um segundo. Isto aqui é para parar subitamente. Isto aqui é para fazer pop. Pop e repetir três vezes, de acordo comigo. E agora vou-vos mostrar os botões. Isto é para começar, este aqui não faço a mínima ideia do que é... Não experimentei todos os botões. Falando é para clicar no personagem. Vou fazer aqui uma ação com o raio. Não sei o que é que é para fazer, vou tentar ler em inglês. Ah, que susto! Deixa ver. Start on Tap Cat. Clicar no gato e este. Mover o gato. esta é uma mensagem em laranja ou qualquer cor. E enviar a mensagem. Este aqui é para ir para a frente, para o lado, sim, para baixo dar uma voltinha para o lado, dar uma voltinha para o outro, um pulo e voltar ao início. Isto aqui é para dizer hi, isto aqui é para aumentar, isto aqui é para diminuir. Outro para aumentar ligeiramente, desaparecer, aparecer. Pop, pop. Depois, este aqui são os dois olás e este adeus. Isto aqui é para esperar um, um segundo, isto aqui é para parar o gato, isto aqui é para... A velocidade e este aqui é de repetir este aqui é parar este aqui repetir para sempre E então pessoal este é o básico espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar o like Pera pessoal, não foi porque aqui tem os cenários e neste caso o pus numa cidade ou então fazer do UPRT posso escrever aqui que eu não sei para é que serve para escrever aqui fiz Isto aqui é para definir onde o personagem vai ficar se tu quiseres mover como se fosse um tabuleiro de xadrez. Isto aqui é para ver mais perto. E então é isso pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, este foi o tutorial básico. Uh, daqui a uns dias sair, uh, quando eu já tiver visto os íris para coisas mais avançadas, mostrarei logo. Provavelmente não deve haver coisas mais avançadas, como isto é para crianças. Portanto, como isto é para crianças. É pessoal. É isso. E é pessoal, este é o fim. Mas vou só ver uns mini projetos para perceber a lógica bolo ou futebol? Bolo. Uau, fixe, gostei deste. Vou ver todos. Ah, briga de peixes, que fixe! A quinta, isto como é para assim quando. É. Isto aqui é dos animais. Sério? Sério? Isto não tem nada, né? Isto aqui temporadas não sei. Deve ser mais pis. No verão. Outono. Inverno. Ah, isto está a dizer as uh, estações do ano. Futebol já vimos dançar. Quer ver dança? Uau. fish meu. Ai ai, isto é uma música fish. Música fish meu. A corrida dos animais Deve ser uma coisa numa banheira já está ah coisas patinhos e esta é a intro do scratch esta é a intro do scratch E aqui também tem a Lula. E então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Isto é o tutorial e adeus. Falou. E fui.